Hoje eu vou deixar a carta mais zica do Clash Royale no nível máximo É a carta mais odiada de todo mundo Qual será essa carta? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera, é o seguinte, já estou aqui diretamente da minha conta principal, mano Isso mesmo, aqui no meu iPad, mano Porque é o seguinte, hoje eu vou realizar meu sonho Vou deixar a carta... Que eu acho que é a carta mais odiada do Clash Royale A carta mais zica e uma das mais fortes do Clash Royale Que já vem antiga e hoje finalmente eu vou deixar ela no nível máximo Cara, eu não quero nem ver como vai ser Vou jogar com vocês aqui, já estou testando algumas vezes aqui Mas não no nível máximo Agora eu vou botar no nível máximo e vamos testar junto Bom, antes eu vou abrir esse baú da coroa aqui Vai que vem uma lendária, né? É tão difícil, né, mano? Gravando ainda, ó. Tô abrindo ao vivo, hein, rapaziada? Bora lá, então. Jaula de Goblin. Já veio Jaula de Goblin. Não veio lendária, claro. É óbvio, né, mano? Gravando ainda, você é louco aí. É muita doideira. Bom, tô aqui com 5.412 troféus. Quem viu na live, na live do Facebook. Inclusive, o link tá aqui na descrição. Live lá. Sempre que possível, né? Agora que eu tô aqui na CRL. Mas nós chegamos até 5.530, se não me engano. Tem até aqui o baúzito... Disponível, né? Eu já peguei esse aqui, já peguei esse aqui também Mas eu caí um pouquinho, então eu sou com 5.412 agora Mas o recorde dessa temporada aqui é 5.530, hein? Então, é... A gente vai voltar aí a buscar Mas agora testando este deck que eu acho que vai dar o que falar Bom, eu posso fazer depois umas mudanças no deck também Mas a carta que eu quero deixar no nível máximo Ah... Essa acho que todo mundo queria ter no nível máximo Bora lá então, sem mais frescuras Vamos lá então para o deck O deck é maluco, eu falei pra vocês Um deck maluco, um deck aéreo Eu já tinha deixado meu nível máximo aqui na, no Lava Round Já tenho aqui nível máximo na Horda, também nos Servos, nos bárbaros, No Mega Servo e também nas Flechas No Gelo não, falta pouquinho Mas não muda basicamente muita coisa ali Não tem problema, muda um pouquinho Mas dá pra, dá pra usar tranquilamente nível 12 e a carta que eu falo pra vocês é essa aqui, meus senhores 100 mil de ouro pra deixar o balão nível 13 Nível máximo, mano Meu Deus do céu Será que finalmente vou voltar a utilizar aí o meu deck aéreo, mano? Vou tentar e usar novamente Primeiro com esse deck maluco Que eu achei muito bacana Achei aí no, no top, acho que é o décimo do mundo Tá utilizando esse deck Achei muito engraçado por contra do gelo Achei bacana e é claro, tem, hoje tem deck de golem é, com clone, tem lava com clone, tem muita coisa de clone também. Dá pra usar com mineiro também nesse, nesse deck ou com o próprio balão também. Mas hoje eu vou testar com gelo. Mas pra isso, mano, agora é a hora, mano. Vamos botar então nosso balão para o nível máximo. Vai aumentar 178 de vida, vai dar mais 102 de dano e o dano por segundo mais 34. Dano de morte mais 35, Aumenta muito, mano, fica realmente muito zica. Bora lá, 100 mil de ouro para deixar nível máximo, nível zica, nível zika da balada, mano E olha meu amigo, nível zika máximo aqui, ó Olha, esse deck tá quase maximizado, faltam 3 cartas do gelo para deixar ele GGzaço Bom, mas para não ficar só na conversa, né, galera, enquanto não abre aí esse desafio da Corrida dos Porcos, né, esse aqui eu já fechei, mas o dos porcos faltam 20 minutos, então daqui a pouco também vou estar tá gravando, na verdade, acho que você na hora que você estiver vendo esse vídeo, eu já estou ao vivo no Facebook, então vai lá no Facebook assim que acabar o vídeo, pra ver, eu tô ao vivo provavelmente jogando esse desafio da Corrida dos Porcos, beleza? Bom, vamos lá então, jogar aqui ao vivo e ver o que vai dar com este deck maluco, agora sim testando o meu balão, Nível máximo, beleza? Então é isso Muito zica esse deck Deck de baits Mas vamos ver o que vai dar Partiu então Primeira partida na mão Vamos lá então Primeira partida aqui Contra o Twisted Do clã Patá Vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver qual que vai ser a ideia Vamos esperar pra ver Qual que vai ser a dele aqui pá. E a gente vai vendo aí Qual que vai ser a bagunça Que ele vai fazer Deck 1 hum, Colocou mosqueteira ali né Colocou mosqueteirazinha De leve Vamos ver o que ele tem eu tenho que ficar ligeiro, porque agora pra defesa Eu não tenho muita coisa não Mas Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, ó Por enquanto eu não tenho muita coisa Vamos congelar lá, mano, porque senão vai dar muito ruim, né, mano Vai dar muito ruim ali Eu não quero que dê muito ruim, não Então, bora lá, partiu, vamos colocar nossos bárbaros aqui Pra tentar travar ali Porque aquilo ali a gente precisa travar, mano Senão vai dar muito ruim Eu acho que não, não queria muito Então, travamos ali, tá tranquilo A gente saiu com um deck... Uma, a mão meio complicada, né? Não tinha nem a horda, não tinha nada praticamente Então, a gente teve que se virar como a gente podia Vou botar aqui meu lava round já e vamos ver o que vai acontecer A bruxa vai focar nele ali, né? Vai focar no lava round E a gente vai tentar ver se consegue se livrar aí de tudo E tentar ver se parte pro ataque, beleza? Essa é a ideia, vamos lá Nossa, ele clonou, ele clonou não, ele usou o espelho na bruxa ele usou o espelho na bruxa vamos ver se a gente coloca o balão aqui vai balão, vai balão, vai balão, vai balão vai balão, vai balão, vai balão. Bom, conseguimos atirar aí a bruxa já foi o balão chegando com tudo ali já tem, olha lá que doideira que aconteceu o balão colou ali nem precisei usar o meu, meu amigo ali Vamos colocar aqui o negócio aqui desse lado pra tentar atirar ali aqui já aquela, aquela máquina voadora e aí a gente tá tranquilo, já levamos a primeira, primeira parte da partida Vamos colocar aqui nossos bárbaros Aqui também, vamos tentar segurar aqui eles pra, As tropas dele, né Tentar segurar tudo aqui Estamos bem, GG Por enquanto tá ok, e a gente tem aí como já partir, de repente pro segundo lado, o lado direito? Vamos ver se a gente consegue ali dar o... acabar com ele sem tomar muito dano. Já conseguimos. Vamos pra cima, vamos pra cima ali. Vamos ver o que vai dar. Hum, das bola de fogo. Vamos lá então. Agora ele mexeu vezes dois. O bicho vai pegar. Agora a gente vai usar nosso clone, mano. Clone não, nosso gelo, né? Tô ficando louco aqui já. Clone não, Bruno. Clone não. Gelão. Vamos lá então. Vamos usar nosso gelo que vai ser doideira agora, mano. Coloquei o um balão aqui já atrás. Já coloquei o um balão. E agora a gente vai pra doideira, mano. Né? Vamos colocar tudo ali, ó. Vamos clonar, clonar, não. Congelar tudo ali. Já passou tudo ali. Agora a gente vai dando dano. Tudo que aparece tudo ali. Flechas em cima de tudo pra acabar também. Olha o dano que a gente vai dando naquela torre. Se não cai, fica por pouco. Viu, meu amigo? Nossa senhora, hein? Vamos colocar aqui nossos barbas aqui. Já foi ali, tranquilão. Vamos acabar com esses servinhos também. Ajudando ali, tranquilo, a passar ali. Vamos com um balão de novo, porque, mano... Se chegar lá, a gente congela aqui Vamos ver se vai chegar. Vamos ver se vai chegar. Congelei, congelei ali. Vamos ver se chega ou não chega, né, mano? Mas deu bom. Primeira partida deu GG, moleque. Olha isso aqui. Que doideira, né, mano? Primeiro, ó, fa fala a verdade. Você achou que ia dar certo, né? Deu, deu aí, ó. Ganhamos aqui, ó. 27 troféus. Subimos mais um pouquinho. 4.000, 5.439. Então, bora, partiu. Mais uma partida. Tô te convencendo que tá bom esse deck. Vamos lá. Vamos lá então, pegamos o chest do Ticos Empire Vamos ver, vamos ver o que vai dar aqui Vamos torcer pra dar tudo bom, vamos lá Sair sem aqui algumas, Sem tropa de ataque, né? Sem meu, meu amigo Vamos rodar aqui porque eu tô achando que é um deck de... x ou Morteiro Tem que ficar ligado isso aqui, hein? Vamos ver, que ver Qual vai ser a ideia Já rodou o deck ali também Se for Exbo, tem eu tenho bastante Barbaro aqui pra poder segurar Tentar pelo menos segurar, né? Qual vai ser a ideia? Opa, pecão, mano! Pecão, mano! Vamos ver, vamos ver como vai ser a ideia! Vamos lá, vamos pro outro lado então, pra ver qual vai ser. E vamos pra cima, vamos pra cima! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Temos ali um puro. Hum, sim, quero que venha, mano! Que isso, mano! Que isso, mano! Meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, levou tudo ali, foi uma troca de todos, né, foi uma troca de todos, aí a gente percebeu, vamos colocar então um balão aqui na frente, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa, será que dá pra usar um gelo ali, será que tem alguma coisa pra ajudar, será que vai fazer o Vamos ver. não vai ter nada pra ajudar por enquanto, hein, infelizmente não, infelizmente não, foi uma troca de todos, vamos ver o que dá pra fazer aqui, vamos, vamos tentar surpreender o rapaz de alguma forma, hein, o gelo não apareceu ainda, Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aparecer aqui agora os servinhos Boa Pra acabar com ele ali, tranquilo Sem problema, vamos esperar ali pra ver se a peca vem, né? Eu tô com os bárbaros também Vamos ver, vamos ver que essa aqui vai ser doideira, hein? Vamos lá, vamos lá joguei aqui meu servinho de novo Meu mega servo de novo E vamos de balão, vamos de, ba... de balão não De lava na frente ali também Vamos ver o que vai dar pra fazer, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, horda de servos aqui. Vamos tentar acabar com ele rapidamente. Ali, porque aquela peca. Eu vou botar aqui no gelo na mão. Porque se precisar também. Vamos de balão. Vamos de balão lá na frente. Vamos de balão lá na frente. E a gente tenta congelado. Isso. Preciso. Congela, congela, congela. Congela. Nossa, mano. Congelou. Congelou. Levamos ali. Meu amigo. Já caiu a segunda torre. Já caiu a segunda torre. Mano. Meu Deus do céu. Vamos ver o que vai dar fazer. Vou botar aqui o Mega Servo, porque eu não quero ter problema com nenhum deles ali. Vamos botar aqui nossos guardas. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. E vamos botar nosso lava round na frente, né? Porque eu já quero ir partir pro ataque, né, mano? Não ver o que vai fazer, mas seria lindo fechar esse vídeo com uma três coroa na cabecita, né? Seria lindo, né? Seria lindo. Vamos lá, vamos botar o balão aqui atrás. E vamos ver o que vai dar pra. Fazer. Já botei aqui o Mega Serva, pelo menos a minha horda. A Horda já foi lá, vamos ver se vai dar certo. Congelamos. Congelamos ali. Tá tomando dano balão, não tem problema. Aí já foi, né? Não teve nem jeito. A Horda subiu pra bater, mas não teve jeito, rapaziada. Duas vitórias lindas, lindas, lindas. É isso, mano. Conseguimos aí montar o deck que eu queria. o né? deck que é com... A, aquela... Aquela carta zica era. Eu diria que é a mais zica, mas muitos aí dizem que é o Lava Round. Então, a segunda carta mais zica... De um deck aéreo, mas que eu gosto muito e eu considero como a primeira. Pra mim é a melhor, pra mim é a melhor. E você, gosta do balão? Curte o balão? Comenta aqui embaixo pra poder saber, porque eu quero ver se vocês curtiram a ideia de trazer decks assim, maximizando alguma carta e trazendo pra vocês. Qual carta vocês querem que eu maximize da próxima vez? Comenta aí embaixo que eu vou ver os comentários, vou dar coração e vou... Trazer o próximo vídeo fazendo essa loucura, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. E não esquece, estou ao vivo neste momento lá no Facebook, beleza? Então é isso, manos. Te vejo na próxima. Um abraço. Falou. Até mais.